Pela ordem, presidente. Uma pergunta não foi respondida e vim para a Secretaria que na próxima reunião será pautada. Não tenho dúvida nenhuma de que o Ministério é, estará à disposição para responder. <risos> Qual artigo, deputado? Queria só que você notasse aí que laico é anticristo, Jesus vomita. Isso aí não é questão laico. de ordem, deputado. Laico não é ser ateu, não, deputado. O senhor está equivocado, não vai não. estudar um pouquinho Vamos mais. Lá. Peço para a assessoria retirar as palavras de baixo calão das notas taquigráficas e passo a palavra. Pela ordem, senhor presidente! Pela, Pela ordem, senhor presidente! Artigo. A palavra artigo. não artigo. é de baixo calão. Artigo. É Isso um substantivo feminino, artigo. é uma interjeção. Indesec... Sem artigo não tem questão de ordem, deputado. Prosseguindo, Glauber, com a palavra. Antes da defesa, eu quero fazer uma questão de ordem. A deputada Rosa Neide fez a apresentação de alguns requerimentos de inversão de pau, o que é previsto no regimento da casa. Vossa Excelência fez uma limitação dizendo que cada parlamentar só pode apresentar um requerimento de inversão. Só que essa regra nem tá no regimento, nem tá no acordo de procedimentos que foi aprovado. eu queria fazer uma proposta objetiva. Acolha o conjunto das inversões solicitadas pela deputada Rosa Neide e aí na semana que vem, Vossa Excelência no café que faz durante a manhã tenta costurar um acordo com o um conjunto dos líderes partidários para que cada deputado só possa apresentar um requerimento. Deputado Glauber Braga indefiro a questão de ordem de vossa excelência primeiro porque nós não podemos recepcionar requerimentos de inversão de pau aos inícios da ordem do dia segundo porque costume e praxe da comissão, tanto desta como da comissão mais regimentalista da Câmara dos Deputados, que é a Comissão de Constituição e Justiça é, é fonte de direito também e terceiro, por causa do artigo 160 que será permitido a qualquer deputado antes de iniciar da ordem do dia, requerer preferência para votação ou discussão do tema de uma proposição sobre as do mesmo grupo. E parágrafo primeiro diz o seguinte. Quando os requerimentos de preferência excederem a 5, o presidente, se entender que isso pode tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará por consulta prévia se a Câmara admite modificação na ordem do dia. Então eu indefiro a questão de ordem de vossa excelência, mas eu me comprometo eu, me comprometo eu me comprometo a consultar Uh, o colegiado da comissão na próxima reunião Para saber qual é o procedimento Nós adotamos a partir da próxima reunião né? Eu queria fazer uma observação Baseada nos três argumentos apresentados Deputado Glauber, é ilícito parlamentar comentar a decisão na mesma reunião Em que ela foi preferida Não é uma decisão que eu estou comentando eu Estou dialogando com vossa excelência Para evitar um pacote obstrutivo Sobre o conjunto dos itens da pauta Mas é ilícito Se vossa excelência tá comentar errado. nesta reunião Mas vossa, vossa excelência está errada Vossa excelência pode argumentar que esta presidência está errada Na próxima reunião nos termos presidente. regimentais eu posso argumentar em qualquer momento. Se Não pode. A excelência quiser. Parágrafo 7. O deputado que você... quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte. Ah. A deputada Lídice da Mata estava fazendo uso do tempo pela liderança do PSB. E aí o painel estava fechado para votação. Antes da deputada Lídice terminar o tempo dela de liderança, Vossa Excelência foi e abriu a votação. Como é que abriu a votação no momento em que ela não estava ainda aberta porque tinha uma líder fazendo uso da fala? Seis horas e meia depois. Deputado do A questão de ordem Vossa Excelência é indeferida porque eu inclusive chequei duas vezes aqui para não cometer nenhum engano. A abertura do painel é de ofício pela presidência. Primeiro não foi verificação que foi concedida. Foi a abertura de votação nominal de ofício pela presidência. Ela foi declarada antes do pedido de tempo de liderança da deputada ali, sua excelência teria razão se eu tivesse dado o comando posteriormente. Pode voltar o vídeo como eu acabei de fazer que vossa excelência constatará o mesmo. Que de deboche? Deputado El Lopes, vossa excelência tá na fala. Ó, desculpa, o presidente pela palavra. palavra. Presidente, fala. Para... Vossa Excelência não tem a palavra, deputado Hélio Lopes. Antes de passar a palavra para o presidente Marcelo, para o secretário Alípio, quer dizer que o deputado Hélio Lopes, de maneira muito correta, veio até aqui, pediu desculpas e dessa maneira eu retribuo o gesto, peço para retirar das nossas taquigráficas a palavra deboche. Tenho amigos pastores sérios, tem padres sérios, tem igrejas sérias, mas dizer que esses dois lobistas sérios são sérios e vocês protegê-los se Qual é o momento que os, Vossa Excelência ouviu dizer isso? Não estou dizendo isso, eu tô dizendo o que eu tô dizendo aqui, Gilmar... Ailton, MEC, escândalo de corrupção na educação brasileira. Então de ordem, deputado Leomar. Artigo 256, inciso CISO. 5. Seis e ônibus. Isso não diz respeito a essa audiência? Deste requerimento aprovado por unanimidade então Eu peço, Vossa Excelência, que cite então, o nome dos pastores envolvidos nessa citei, investigação. Não c... generalize. Eu... É isso que eu peço, seu presidente. Pode ser assim? Que toda vez que pastor Pelo for citado, ele cite o nome dos pastores envolvidos e não fale eu de isso. forma genérica. Eu senhor eu presidente, posso obrigar parlamentares, Sim, Senhor presidente, mas eu estou aqui representando e não vou permitir não, que, não, isso, aconteça. Não, que não, isso aconteça. senhor presidente, pode pedir senhor para quem, que os seus é colegas utilizem um excelente? nome específico. Eu, vou então falar eu, concluo, eu quero Marcelo concluir, Lopes. eu quero concluir porque ele interferiu de novo. Eu não estou suportando mais. O senhor bota a mão no fogo pelo ministro da educação, ex-ministro da educação? Pela ordem, presidente. Pela, Pela ordem, presidente. A cara Pela. também. Presidente, é, nós estamos assistindo aqui... Matéria vencida, deputado. Questão de ordem. Questão de ordem, ordem deputada Marcivani. Presidente, a minha questão de ordem é para protestar em relação à pauta de... Perdão, deputada, só para repetir o artigo que vossa excelência artigo disse. Artigo 95, parágrafo 7. Presidente, questão de ordem para protestar... São 10 minutos, presidente. Questão presidente. de ordem para protestar, é, mas, presidente. Mas é, Deputado? Não, não. Use Vou protestar a sua. contra a decisão é, de Vossa é, Excelência é, é, de falta de deixa, deixa É regimental. Deixa eu só escutar o, qual, qual vai ser o. É o artigo de questão de ordem. É o protesto é contra o item da pauta. Um item exclusivo da pauta é esse. O deputado Diego Garcia come, começou dizendo que desde outubro estão tentando fazer e a oposição está em obstrução, impedindo essa matéria. É com muito prazer que a gente faz obstrução a essa matéria. Seis horas e meia de... Depois. Deputada, não há questão de ordem. Primeiro, primeiro, primeiro, que o artigo 95, sozinho, segundo questão de ordem, presidente dessa casa, não fundamenta questão de ordem. E o segundo ponto é que o parágrafo 7 fala sobre comentar a decisão da presidência em reunião anterior. E Vossa Excelência está comentando a decisão desta reunião. Senhor presidente, presidente, ao modelo da educação, Paulo Freire, lá atrás, está vendo? Os professores, os pais, o aluno, eu creio que entende, estão entendendo que a educação seja essencial. Quem não é? Que tem a visão diferente são os sindicatos. Tá aí, ó. É, nós precisamos da leitura para ir mostrando quais são os pontos. A leitura da ata está dispensada pelo ato que reinstalou as comissões, deputado Rosa Neite. Peço, portanto, a suspensão da reunião da Comissão de Educação. Pelo SDR, deputado Alice Portugal, todas as sessões são extraordinárias, todas as convocações de sessões são extraordinárias, pelo ato da mesa que regulamenta o SDR. Para além disso, é, nós temos os precedentes da questão de ordem 65 de 2019, 69 de 2019, que decide que as comissões que se encontrem em funcionamento no início da ordem do dia devem ser a reunião, sendo cabível a suspensão somente quando houver acordo de todos os membros da comissão. Nesses termos, eu indefiro a questão Vossa de ordem Excelência... de Vossa Excelência. É, 421 de 2014, parágrafo que tristeza. deputado Ivan Valente, que deputada de Alice desidência. Portugal. O nome dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às, falsas, às faltas justificadas. Então nós temos aqui na ata o nome dos presentes, mas não temos o nome dos ausentes, muito menos daqueles que tiveram faltas justificadas. Deferida a questão de ordem, vossa excelência. Estamos aguardando para aprovar ou não a retificação. Perfeito. Em votação a retificação. Não, quem é reti... concorda como se encontram. Cadê o texto, presidente? Aprovado. Cadê o texto da retificação? Foi aprovada a retificação. Não, não mas... ela, a deputada Rosanilide acabou os de ler. Quais deputados que faltaram? A deputada Rosanilide acabou não, de ler. Ela acabou de ler outra coisa, não, a infusão, inversão. A inclusão dos deputados foi... que faltaram, a secretaria fará. Quais são? Quais são? Vossa Excelência terá acesso... Esse é o direito seja que nós consultando, temos de questão de ordem. Seja consultando o painel da reunião anterior, seja vendo na, nos nomes que a secretaria escreverá. Não, eu tenho o direito de saber pela secretaria-geral da mesa agora. Saberá, será encaminhada a Vossa Nesse... Excelência. Deputado Ivan Valente. Eu queria ler a ata. Você gostaria de ler a ata? Gostaria, Vossa ler. Excelência não tem esse direito regimental. Por quê, presidente? Por causa do já citado artigo 5º, parágrafo único, combinado com o artigo 24A, do ato da mesa 1, 2, Deputado, breves comunicações. os expedientes recebidos no período de 29 de, de questão junho, de ordem, presidente Kim, por gentileza, assim, assim que as 95. Será artigo 95. Artigo 95. Questão que de ordem tem precedência, prioridade. É, quanto, quanto ao orador na tribuna, ele pode ser interrompido. Deputado Alice Portugal, depois o deputado Ivan Valente. É do artigo 95, onde se versa sobre a natureza das questões de ordem, é no seu parágrafo 7 onde o deputado que quiser comentar, criticar a decisão do presidente ou contra ela, protestar, poderá fazê-lo na sessão seguinte, tendo preferência para o uso da palavra durante 10 minutos. Minutos a hora do expediente. A semana passada eu pedi o tempo da liderança da minoria. Chegou a minha comunicação, mas é, a, o encerramento da reunião foi feito de maneira a ignorar a minha solicitação, que está consignada. E eu solicito esses 10 minutos para fazer uso do que não fiz na reunião passada, sem prejuízo do tempo da liderança da minoria solicitado para hoje. Salvo engano, e a secretaria pode me corrigir. Eu teria de ter indeferido a questão de ordem Vossa Excelência na reunião passada para Vossa Excelência claro utilizar os 10 minutos nesta reunião. Vossa Excelência encerrou a reunião e não considerou vossa, a minha solicitação vossa, de uso vossa, do tempo. Vossa, vossa, excelência, vossa excelência pode Todos viram. suscitar a questão de ordem nesta reunião e utilizar os 10 minutos na próxima reunião. Não, não. Eu quero, eu quero, portanto, criticar a decisão de Vossa Excelência pelo tempo de 10 minutos. Perfeito. Ou fará na próxima sessão. O encerramento da reunião, deputada Alice, ocorreu devido ao início não, da próxima sim, comissão. Eu... Porque eu, precisava, eu precisava liberar o plenário, deputada Alice. Para a excelentíssima deputada Rosa. E de maneira... É, muito decorosa o fiz a pedido da deputada Rosa Neide, que estava ansiosa para iniciar a audiência pública. Portanto, eu não tenho o direito de ocupar esta presidência fisicamente e impedir que a deputada Rosa Neide in, é, inicie a sua reunião. Não, presidente, para contradita? Aqui no Parágrafo tradi... não, não, não, não, não. A contradita é de questão de ordem deputada é feita por outro deputado, não é feita por vossa excelência Não. A contradita não é feita por quem elabora a questão de ordem deputada. O senhor tá dizendo que eu não pedi, presidente? Não, não. vossa excelência pediu. Não. Agora não houve decisão